Olá galerinha, tudo bem aí? É, eu sou o Tutizinho Game Praise, Estamos aqui no servidor de JP Que é o dono desse canal, mas como eu sou um hacker hacker, é, Eu invadi o canalzinho dele E hoje estamos aqui para analisar o, o server dele, galera é Isso mesmo Aqui eu não sei nem que bagulho é Olha que bonito, cara. Inteligente. Ó. Oh, legal. Aí, agora, o que, que é aquilo que eu acabei de ver? Uma madeira. Que legal. Aí, agora, galera. A gente vai analisar a estrutura do mar Brincadeira, isso é chato demais. aí tá? aí muito sul. O que, que você está fazendo? O que você fez? Olha que legal, bonito, galera. Ó, vamos aqui para o hotel, eu acho. Olha que legal, galera. Ele tem redstone. Que bonito. Nós vamos checar esse hotel para ver se ele é legal mesmo. E agora? Olha que bonito. Bora. Não fecha. Ah, fecha sim. Olha que bonito. Bonito. Nossa, que bonito! Tá bom, não aguento mais. Esse foi o vídeo, galera. Se inscreva é, no canal Boni. É, mano. É basicamente isso, galera. Se inscreva no canal e deixa o like. É isso. Agora desliga. Pô.